Adivinha quem está falando? Duvido vocês adivinhar <risos> Joel! in the in the in the Oi, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal do Glossion e hoje, galera, eu tô trazendo mais um vídeo delicioso aqui para vocês. O assunto de hoje é filmes. Bom, galera, antes de tudo, eu vou falar algumas coisas aqui sobre o canal. Se você não quer saber de nada, pula pro minuto que tá aparecendo aqui na tela. Eu não tenho feito muitos vídeos aqui para o canal, porque tá tendo muita coisa na escola, cara. Muita coisa É prova, é teste, tudo seguido, cara E não dá tempo de, de fazer um roteiro Não dá tempo nem de ter imaginação Pra escrever um roteiro, cara Quanto mais tempo pra gravar um vídeo Pra arrumar tudo direitinho Pra deixar tudo direitinho Aqui assim, sabe? E é difícil fazer isso, cara Por isso que não teve vídeo esse tempão aí E eu acho que não vai ter semana que vem Se bem que tem Um roteiro pronto já Mas Não sei, né? Depende de quantos likes vocês vão dar aí uh, Bora bater a meta Vamos fazer 70 likes Em 3 dias, cara Vamos ver se vocês conseguem Muito obrigado Muito obrigado por a gente ter chegado finalmente a 500 inscritos, cara. Eu tô muito feliz. Dá pra ver pela minha cara aqui, ó. Ai, que felicidade, Jesus. Eu tô muito feliz. Então, cara, muito obrigado. Mas o especial não vai sair até o look que eu já tinha falado no vídeo que eu fiz 400 inscritos. Se o look não chegar a 100 inscritos, não vai sair especial nenhum. A não ser que a gente chegue a mil inscritos, aí eu posso abrir uma exceção. Mas, é isso, vamos lá pro vídeo, galera. Então, filmes, né? Já que eu não sou do canal Pipocando, eu não vou falar assim. E aí, galera do canal Pipocando, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar sobre o filme da princesinha Sofia. Então, galera, eu acho que a princesinha Sofia é... Não é, não é esse filme, não? Então, que filme é, cara? Vingadores? Hum, hum, entendi. É claro. É claro. Meu Deus do céu, o que eu faço agora? Eu vi Princesinha Sofia no lugar de Vingadores. Já sei. Vou fingir que eu tive infarto. Ah! Sabe, eu vou falar de filmes no geral. Coisas que acontecem nos filmes Com um pouco de zoeira, é claro Então, sabe aquele filme ultra, hiper, mega emocionante Que tem muitas enigmas no filme E você quer descobrir o um final pela sua cabeça, sabe? Você quer juntar as partes e descobrir o que, que vai acontecer no final Aí chega seu amigo e... Haha, <risos> é hoje que eu descubro, é hoje que eu descubro Mochila, mochila, mochila. Eu Não, é aquele É aquele ali Ô cara oh, vou escolher a tesoura, precisa, é claro te mochila, mo O pior, mano É que eu às vezes sou esse cara Que dá spoiler, que estraga tudo Ai, é tão bom estragar a vida Do seu amigo naquele momento ah. E o nosso querido e temido filme de terror, cara? Pô, eu não entendo a razão de uma pessoa ver filme de terror. Só tem três possíveis explicações. Um tem probleminha mental. Dois quer ser aceito na sociedade das pessoas que tem probleminha mental. Três Eu não pensei no três, tá? Eu não tenho imaginação pra isso. Desculpa. Que tipo de pessoa acorda e fala Uhul! Agora eu vou ver um filme de terror e vou ficar os próximos três dias sem dormir E vou ficar ouvindo coisas e vou correr quando eu apagar a luz Mano, teve um dia que eu assisti a atividade paranormal E aqui em casa a lâmpada tem uns bug louco Que tá tudo apagado e de repente a lâmpada acende por 1,1 segundo da sua vida você toma um sustão? Mesmo sem ver filme de terror, você já fica com medo. Imagina vendo. Mano, foi tenso esse dia. O pior é que você se esconde debaixo do cobertor. Porque o cobertor ele tem um campo de força anti-capeta, né? Tá, cara. Daí você decide dormir. Pô, caraca. Eu vou dormir. Agora eu vou dormir. Daí você fecha o olho começa a pensar. Pelo amor de Deus, abriu o olho, senão o Fred Russo vai me matar nos sonhos. Ué, e se tiver um bicho ali atrás daquela porta? E assim, você passa três dias sem dormir. Pô, mano, por que, que tem que pensar? Por, que, por, que, que, por que, que antes de dormir, o nosso cérebro não pode parar, mano? Pô, o cérebro tem que continuar pensando e pensando em medo, pensando em um monte de coisa e você fica morrendo de medo. Tem os filmes românticos também que você acha tão bonitinho, cara. Quando você vê, tão bonitinho. Aí você decide. Chama a Ludmilla, que é hoje. Eu vou falar pra ela. Hum, é hoje. Alô? Oi, Manuela. Eu, eu tinha uma coisa pra te contar. Eu, eu tenho que te contar uma coisa, Manuela. Ai, eu também tenho uma coisa pra contar pra você. Ah tá. Pode falar primeiro. Fala primeiro. Fala primeiro. Tá bom. Aleph, você não acredita que o Léo me pediu em namoro. Ah! E o que você falou? Ai, é claro que eu disse sim, né? Ele é tão bonito. Mas o que, que você tinha pra perguntar mesmo? Não, nada não. tá ah, tá bom. Tchau. E foi isso, galera. Se você gostou, já desce a barra de rolagem, clique em inscrever-se, dá like e ativa o sininho pra ficar... Os vídeos do canal quanto eu Se inscrevam no canal do Look para série especial Se você não gostou de alguma coisa aqui do canal Cara, se você não gostou De alguma parte do vídeo Comenta aí embaixo, por favor Porque eu quero sempre estar tá melhorando Pra aumentar a qualidade do canal E crescer Galera, é só isso Valeu, falou E fui Tchau